Seja drop, o melhor site do upgrade do CSGO. Ha. Ai. Eu acho que o Nico tá nessa lista assim, o Device também. Opa, <risos> mais alguém do Astralis, tô cego. Opa! De novo! Achei, é rusha. né? Matei, matei, matei. Entrou bomba, entrou bomba. Caralho, cara. Bomba, próximo. Não escapou, né? Qual foi? O resto tá aí Não deixou eu Sim. morrer, velho Eu não tava ali, não véio. Tudo isso? Peraí que tá meio, Só aqui na smoke, com certeza, velho Aqui na smoke, ó Você terminou de matar? Porra, sobeia pro praia, o primeiro a morrer, <risos> velho é normal Bora, tamo aqui no site do GG Drop e bora ter sorte Eu vou abrir essa primeira caixa aqui, best of the best 75 dólares tá meio carinha, né? Vamos ver, seleciona é uma série ou é tente só sorte Vamos nessa, lucram, Cara, eu vou te que esse esqueminha aqui, velho. Vou vender. Vamos tentar as primeiras aqui dessa sorte. Deixa eu ver se tem mais caixa aqui, vou abrir. Evento Gambit. Galera, tá durando 49 dias, galera. Gambit One, Vite Pass. Dinheiro das caixas que você abriu, eu devolvi só com a forma de pulsa. Caralho, a caixa do Hobbit tá 8 e a do Winter tá 500. Apaga a superfície. Agora hum. entendi que tá 8. Vou abrir umas caixas aqui. Vou ver umas caixinhas top. Achei que aquela ali é a melhor cacho Vamos dar essa 12 aqui eu curti Tudo? Não, eu já pensou assim, vem né? De primeira Que isso Mais uma vez. Oh, bem mais uma, né? Esquece de faca. Eu não consigo fazer contrato. Hum, Tirei que são três itens. sente I'm staring at Watching the jump spot right now. Yeah. I'm a close side, guys. I'm gonna go back and look at monster. Jump spotting at B. Bomb is T spawned guys. Phelps is almost at hey. You guys wanna grab bomb with a B or something? Can I Because you can just find well. Kevin, you I'm just close. Kevin. Could be yeah. I'm staring at right that's side that's mo that's that's monster. That's One just shoot a monster from the B, left. B, B, B, B, B, B. B. Um mais. Um yeah 15 segundos. One 1 B. B. Wait. Wait. Okay, wait. Uh, nice. One Ok, nice no no time é Parece um lobo, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pra entrar? Olha o baby, mano. Vou bater esse meio aí. Palácio, palácio, palácio. Hacked. Como que eu clico, velho? O é que... Que, que eu faço contra uma bala dessa, velho? Fala pra mim. O que, que vocês fariam? Oh, o que, que vocês fariam, velho? Com o pra dar ajuda? Opa, eu tô, tô. Já lá, tá, pronto? já tá, já tá. Aí vê se foi. Não, eu. acho que tá entendendo nada, aí só tem até Porra, mas como assim? O Arthur é o mais retardado que tem, mano? É verdade. Eu sou mongolade mesmo. Ó. Dia em Gão. Dia em Gão. Ele baneu, ele baneu 5 estrelas. Ele baneu 5 estrelas. Ele baneu 11 milhões de pessoas no meu mundo, por isso não falo bem da minha namorada, dá nisso aí. Mano, a namorada, a minha pelo menos, é o um bagulho que tipo, é muito estranho assim. Se eu faço alguma coisa pra ela, ela lembra... Já estava com saudades disso. Tá entendendo? Porque é uma opção. Faça com 10, faça com 10. Não é acontece, irmão. Mais um uma opção. Eu acho C4 que é terra. Um dia tá Tava do Tava caverna, terra. Vai comendo esses dois aí, velho. Pra pegar o cara da B1 sozinho. Cora, N4, o quê? Que? Ah, ele tá agitado, papai. Que isso? Perguntar tudo tia, né? Pode falar. Que que foi isso, Phelps? Vamos também traz essa capa K, Rick. Comeu comigo! Nossa. Aí, ó, foi o pau. Trai. Esse é o cara esse é um karma. É um puxa, puxa. Pega aí, pega aí, meu parceiro. Derramou Me é, é. meu fã pra pegar essa K aí. Pega aí. Fui! Ah, ah, ah, pelo amor de Deus! Que isso? <risos> Ei, <risos> hey, hey, hey. Tiltou, tiltou. Quebrou tudo. Salve, Caio. 1303. Um, vou smocar, meus eu amores. Eu vou primeiro, que... Eu vou, eu vou. Pode ficar tranquilo. Eu vou só meio. Smoke weed Ok. Salve, Felps. Beleza. Incrível, muito obrigado pelo seu meio, parceiro. Olha aqui. Ó, oh, corri. Galadeira. Galadeira, é. Vai tomar H então. Olha é o cara pingando. Galadeira. Mas, mano. Diga CT, Diga CT. Eu ia CT, eu ia CT. Ah, vou matar ele. Mano, você não tá ligado. Morreu, morreu. Tô zangando ele. Que é da. Tem um cara aqui, ó. Nice. Ah, Olha lá, mais um pra conta. Mas mano, é. sem maldade. Sem maldade. Eu já tomei muito choque, velho. Mas esse foi ridículo, mano. Esse aí foi, mano... O cara tava uns 5 metros de distância, velho. Como é que pode Ai, isso, cara cara não ele? pode. <risos> tava tá os dois olhando tremendo. Os caras tão tirando o choque, velho. Mano, foi muito longe isso, <risos> velho. Foi longe mira. pra caralho, velho. <risos> é porque é eu, né, <risos> mano.